Neste Mãos à Obra, vou dar lá para casa uma ideia de como revestir uma parede que qualquer um de nós, às vezes, tem uma parede branca, sem graça, não sabe o que é que há de fazer, porque não fazer um ripado em madeira, um ripado vertical, uh, vai ficar espetacular. Vai trazer um ritmo, vai trazer um calor, vai trazer até algum, alguma sofisticação a esta parede. Para isso, fui ao Roi Trouxe painéis de MDF cortados já à medida da parede que vamos aplicar na parede e depois trouxe umas ripas que vamos pôr na parede Podíamos pôr as ripas de outra forma, diretamente na parede mas não era a mesma coisa Isto vai-me trazer um isolamento vai-me trazer... é diferente depois de pintarmos isto tudo branquinho ser, ser madeira sobre madeira ou ser madeira sobre parede era uma coisa já menos cuidada, assim vai ficar mesmo... vai ficar impecável. Carlinhos, e como é que a gente faz isto? É simples. Uh, como, como as madeiras já vêm cortadas à medida, o que vamos a fazer é o seguinte. Uh, assentamos a madeira na parede e com a torna esta bucha e este parafuso e um pouco de cola é só aplicar à parede. Vamos a isso? E depois pregas os isso depois. Os Não te esqueces de fazer os burquinhos para as tomadas. Ó, <risos> oh, mãos à obra, mãos à mãos mãos obra. À obra. Deste um bocadinho de tempo com os painéis. Por isso senhor. Mas agora vais ganhar tempo. Vou ganhar tempo. Isto porquê? Porque já temos uma base em madeira, não é necessário fazer fuso à parede e nós com o preguinho É só aplicar um bit e está feito. Agora só preciso saber qual é as distâncias que tu pretendes. É fácil. Isto tem cerca de 3 cm, okay. pões um, deixas dois de intervalo. Okay. Pens um portanto, 3, 6, 3, 6. Podes servir-te até disto como bitola. Pões um, pregas pois dois, depois o, o terceiro. Está feito. Corridos, é daqui até lá o fundo. Está feito. Pois Pedro, está pronto, está é isto, pronto. É isto ou não? É isto mesmo, está lindo, é mesmo isto. E agora lá para casa, podem deixar isto como está, os mais ousados. Ou podem pintar o fundo de uma cor e as ripas de outra Ou então podem fazer como eu, vou pintar tudo branquinho <risos>